Olha, eu acho que tem organizações, tem o um movimento nacional, uh, tem a própria situação de rua. Né? Por que não pensar em levar esse projeto para o Vale e discutir ele numa aula aberta, num seminário aberto, num congresso aberto, no próprio Vale do Inhagabaul, possibilitando a participação de quem está passando, de quem mora ali? Uh, pensar em, em formas, de é, em parcerias com as organizações, de convidar a população de rua a participar disso, acho que nós temos que é, ultrapassar as formas tradicionais de participação popular. Não estou nem dizendo que isso não é uma forma de participação, essa forma de convidar as entidades comerciais, o sindicato, tudo. é uma das formas, mas também criar formas avançadas de inserir os excluídos, né, aqueles que não têm lugar na sociedade, que eles possam ter voz nesses projetos, porque no fundo, quem vai dar o tom, o brilho do projeto, é isso, é o que nós chamamos hoje de responsabilidade social, de sustentabilidade, projeto sustentável, né? onde vê toda, todo um conjunto de questões. Né? Então, acho que é por aí, Eu acho que há possibilidade de inserir a população de rua num debate como esse. E a população de rua conhece a fundo essa, essa vivência ali no Vale do Agabô. eles sabe os problemas. É? E a primeira questão que vai surgir é Onde é que a população de rua vai ficar? O que, que ela ganha com isso? Existe a possibilidade de criar, por exemplo, banheiros públicos? É? Isso é uma discussão antiga na cidade de São Paulo Você hoje, como cidadão normal, entre aspas você, Para você conseguir um banheiro, você tem que tomar um café Para o dono do bar deixar você usar o banheiro Imagine uma pessoa em situação de rua que está um pouco mais sujo Ou está com... Certo, de certa forma embriagado como é que é isso? Não é? ele não consegue, ele não consegue hoje então uma das formas que eu agora espontaneamente estou pensando é isso não é? outras formas de criar ambiente de convivência 24 horas, que a pessoa pode chegar lá, ter um folheto isso inclusive na França tem é? a gente conhece espaços públicos aberto à população de rua com computador, com panfletos onde tem relação dos serviços que ele pode usar na cidade incluir a pessoa qualificar aí os cursos. então por que que junto com essa beleza que é, pelo que você descreveu, é um projeto interessante né deixa a cidade mais bonita mas vamos também deixar as pessoas também mais bonitas com projetos avançados com projetos de qualidade né eu acho que um pouco essa participação vai surgir questões como essas duas que eu levantei